O resultado da arte de hoje mergulha no universo interminável dos quadrinhos e do mundo geek, onde a imaginação ganha todos os contornos possíveis na forma de cartoons, caricaturas, ilustrações e animações que dão vida a grandes histórias. E se estamos atrás de grandes histórias, é também nos gibis, HQs e mangás que temos a fonte de uma paixão que move legiões de fãs por todo o planeta. Nada melhor então do que dar uma volta por um lugar que traz tudo isso junto e muito mais. Chegou a hora de navegar pela Gibiteca de Curitiba. É. Você não ouviu nada errado, não. Existe um espaço muito especial e único aqui na cidade que reúne não apenas os amantes da nona arte, mas integra diversos profissionais dos quadrinhos, fazendo de Curitiba um dos maiores centros criativos do Brasil. E aqui não importa se você prefere DC ou Marvel, porque simplesmente falamos da primeira gibiteca pública do mundo. Por isso, no programa de hoje, nós contamos com a visita do Fúvio Pacheco que é quadrinista e atualmente coordena a Gibiteca de Curitiba. Ele nos conta, no início de tudo, quando um dos grandes apoiadores da Gibiteca, por exemplo, foi e continua sendo o ex-professor de arquitetura aqui da UFPR, Key Imaguiri Jr. É legal, assim, porque a Gibiteca, na verdade, ela sempre foi pensada com esse fim sabe que a gente até tem esse nome gibiteca que remete a, a biblioteca né a biblioteca de quadrinhos mas desde 76 né quando o teve a ideia de fazer a gibiteca ele ele não pensou como uma biblioteca ele pensou como esse polo de de de, de quadrinistas esse lugar de que nem eu falei que os quadrinistas vinham e produziam e trocavam é, informações tanto que a gibiteca surgiu porque nessa época, né, nos anos 70, a maior editora de quadrinhos do Brasil ficava em Curitiba, que era a Grafipar. É... E isso fez com que vários quadrinistas vieram, vieram morar em Curitiba. E eles tinham a necessidade desse ponto de encontro. O Kei Maguire, na época, ele trabalhava na Casa da Memória. ficava ali no Largo da Ordem, onde é a Casa Romário Martins hoje em dia. É... E todo mundo ia lá. Porque ele, ele era um fomentador do quadrinho local e... E ele, ele, ele era coordenador da Casa Memória e como ele estava lá, a pessoa dele então lá era o ponto de encontro dos quadrinistas na época. né? E daí lá que eles falaram, não gente, a gente tem que criar um ponto de encontro, um novo ponto de encontro. E daí eles começaram né, com o projeto 76, 82, foi inaugurado na Galeria chafe e nos anos 80 mesmo veio para esse espaço. Bem... Como já vimos que a Gibiteca é muito mais que uma biblioteca de quadrinhos, sendo um verdadeiro polo de formação e produção de novas histórias, vale a pena dar uma volta e conhecer as suas instalações. O seu acervo atualmente conta com 35 mil exemplares de quadrinhos de todos os tipos. A gente divide assim, né, cada, cada sala aqui da Gibiteca tem um, um tema. Essa aqui que a gente tá, por exemplo, são os quadrinhos de heróis, né que é a Marvel, DC, Faroeste, que eu acho que atualmente é o setor que tem mais quadrinhos. Daí tem um setor só dos graphic novels, né, que são os quadrinhos encadernados, aqueles mais próximos de uma obra de literatura, os mangás e os cartoons, né, que geralmente são infantis ou cômicos, assim, né. Tem uma parte específica de produção nacional, uma parte específica de produção curitibana, que é enorme, e uma parte de quadrinhos raros sabe, que são os quadrinhos anteriores aos anos 60, que é mais ou menos 5 mil desses 35 mil além de livros de RPG, livros teóricos um setor só para troca né? troca é também é uma prática antiga aqui na Gibiteca, assim, sabe desde que surgiu praticamente a Gibiteca ela... É, é, tem esse setor de trocas, é claro que hoje em dia é bem maior né, do que quando, quando surgiu, e é um por um, geralmente com o mesmo formato. Né? O formato que eu digo, formatinho por formatinho, formato americano por americano, mangá por mangá, e assim por diante. E agora que já estamos ambientados com o espaço da Gibiteca, o fomento à produção local acontece em uma incubadora, justamente para atender quem não tem um estúdio para dar vida às suas próprias criações. A incubadora ela é um espaço que a gente tem, né, que, que, que fica aqui no andar de baixo, que é o mesmo local onde acontecem os cursos de ilustração digital e de animação, que é um espaço que tem computadores, mensagens digitais e tal. Por enquanto ainda é um espaço pequeno, mas por enquanto a gente tem essa sala e essa sala também a gente empresta para pro, a produção de quadrinistas. Né? Então ela fica aberta com todo o equipamento, as mesas digitais, né, para quem não tem um estúdio, por exemplo, e, e quer usar. Criações que são viabilizadas por editais da Fundação Cultural de Curitiba e dão um baita movimento à cena curitibana dos quadrinhos. Tem um edital que acontece todo ano na Gibiteca, né? que é o edital de quadrinhos, que é um edital de fundo municipal, né? pela prefeitura, pela Fundação Cultural, em que a gente disponibiliza um averbo para produção de um quadrinho. né? Como eu falei, todo ano são 15 contemplados. Agora, nesse ano que a gente está, ele foi em, em duas partes, né? foi em, em semestral, assim, ele abriu no começo do ano e abriu agora, na metade do ano. É, e a pessoa ganha uma verba, né? em troca ela tem que produzir o quadrinho, fazer uma exposição, dar algumas oficinas de contrapartida né? aqui na Gibiteca é, e o evento de lançamento. Então, isso é um super incentivo. Atualmente, a gente tem uma média de 45 títulos que são lançados na cidade no ano, sabe? Isso já chegou a 56, né? Mas atualmente ele tem essa média de 45 e um terço disso são os 15 do edital, né? A Gibiteca tem um outro aspecto bem legal, que são os seus cursos e oficinas regulares que atendem a praticamente todos os gostos e idades. Atualmente a gente tem vários cursos, se não me engano são 20, sabe? Tem os 20, mas dentro de alguns temas específicos. Então a gente tem os cursos de mangá, os cursos de ilustração digital, é, os cursos de animação, de é, desenho artístico, né? que é mais voltado à produção de desenho, perspectiva, anatomia, mesmo assim, desenho, desenho, desenho mesmo. Curso de quadrinho, que acontece no nível básico, intermediário e avançado. É, e também tem específico um só para voltar para crianças menores de 11 anos, né? de 7 a 11 anos. E é isso. Né? A gente tem agora, né, pro, provavelmente antes do final do ano, a gente vai abrir mais alguns cursos. Atualmente, a Gibiteca, os cursos funcionam em forma de digital. Uhum. Né? Então... A gente abre um edital, as pessoas vêm com as propostas de curso, né? e a gente agora no segundo semestre abriu um edital de curso livre. Então a pessoa pode vir com a proposta que ela quiser. Assim, sabe Então provavelmente vai entrar é, alguns cursos de roteiro, de quadrinho autoral, de, né, de um, algumas temáticas novas. Então como a gente está abrindo, como eu falei, esses cursos nesse formato de proposta livre, a gente vai ter sempre essa renovação das temáticas dos cursos. Com todo esse repertório, fica difícil não querer se aproximar da Gibiteca. Ao longo desses 40 anos, as atividades desenvolvidas por ela foram capazes de formar uma cena artística local, que é orbitada por vários eventos, escolas e instituições que buscam na Gibiteca um espaço de formação e desenvolvimento de pessoas. Tem esses vários coletivos, né, a gente até tá, tá brincando assim, com... Agora, para os 40 anos, a gente criou como se fosse uns coletivos, categorias de nerds, né? Porque são, a gente brinca, né? Os nerds são os, os frequentadores da Gibiteca. E são, tem vários tipos, né? Não é, não é necessariamente o pessoal que produz quadrinho, da de quadrinho. A gente tem o pessoal, por exemplo, que produz animação, o pessoal que produz é, é, cartoon, caricatura, ilustradores, né? Ilustra, ilustração, na verdade, é, é muito... É muito variada, assim, tem os ilustradores que trabalham com games, os ilustradores que trabalham com ilustração é, de literatura, com material didático, sabe? É infinito, assim. É a quantidade de temáticas que trabalha com, com os ilustradores a gente tem um sistema de agendamento e a visita normalmente né as escolas chegam e a gente fala escolas mas instituições né a gente tem desde escolas ONGs né tem grupos até grupos por exemplo de menores de infratores grupos é, de escoteiros né então é, é, e faculdades e grupos de professores também a gente teve por exemplo semana passada uma semana só de formação continuada que a gente é uma formação continuada porque o professor depois né repassa isso em sala de aula de das mais variadas temáticas de artistas assim né que trabalham com quadrinho para os professores né então a gente teve essa semana específica a gente sempre se volta bastante para isso porque é legal porque é um ciclo né Por exemplo a gente capacita o professor que vai falar sobre quadrinho e vai criar um público que vai acabar parando aqui na própria gibiteca né. E, então, ele é, é, é meio que um negócio a, a longo prazo, assim, né? essa, essa formação continuada. E a visita, na verdade, independente de escola, professora, ela geralmente chega, eles conhecem as exposições, eles conhecem o acervo, uh, conhecem sobre a Gibiteca, né? mas não sou isso que eu falei aqui agora, e é, eles também fazem uma dinâmica de desenho, assim, né? uma dinâmica prática de desenho, assim, né? um, meio que uma pequena oficina. Como é de se imaginar, com todas essas possibilidades trazidas pela gibiteca, quem trabalha lá dentro faz o que realmente gosta? Esse é o caso do João e da Júlia. Quadrinho, eu acho que é o meu meio de pesquisa, né? Eu faço bacharel em artes e pesquiso quadrinhos, né? Meu, minha iniciação científica é em quadrinhos, meu TCC é em quadrinhos, então a gibiteca também é meu lugar, né? Então eu trabalho aqui já faz seis meses. Eu estou como estagiário aqui, mas trabalho é, tanto recebendo as pessoas, né, apresentando o lugar, apresentando a história dos quadrinhos, toda essa, essa paixão né, que já é minha, mas que ultrapassa e vai pela Gibiteca e que a Gibiteca faz tão bem, é, e faço também as visitas guiadas, né, não só com crianças, mas com faculdades também, que eles vêm duas vezes por semana. Falamos um pouco sobre as divisões dos quadrinhos, falamos um pouco sobre como criar um quadrinho, como, o que se considera um quadrinho, uma história em quadrinhos, de onde vem a palavra gibi, né? essa gibiteca. Eu já conhecia a gibiteca antes de vir trabalhar aqui, tanto que eu descobri sobre o estágio nas redes sociais da gibiteca. Lá eles sempre postam as coisas sobre os eventos, curiosidades sobre acervo, os eventos que acontecem aqui, e daí eu vi a chamada para o estágio, daí eu pensei, nossa, é totalmente eu, é perfeito para mim. Porque eu sempre curti quadrinhos, eu gosto de fazer quadrinhos, gosto de ilustrar também. Então eu tenho essa paixão por quadrinhos, principalmente os quadrinhos curitibanos. E eu brincava com os meus quadrinhos, que eu tinha uma gibiteca na minha casa. Então eu ficava alugando os meus gibis os meus amigos, fazendo cursinho de desenho também. Então é basicamente aqui na gibiteca, com o nosso acervo e com os nossos cursos. Eu gosto muito de ler as produções do José Aguiar, que inclusive a gente está com a exposição no um novo quadrinho dele, que lança em outubro, eu tô super ansiosa para ler. Mas também eu gosto bastante dessa pira dos quadrinhos curitibanos é, underground, assim, locais, que são ed as editoras independentes, a que eu fiz a capa recentemente da antologia, foi a Pé de Cabra, e é uma editora aqui de Curitiba que tem esse projeto super legal, que faz um chamamento e as pessoas podem colocar, fazer um gibizinho uma tirinha de, tipo, seis páginas, três páginas e mandar pra eles, e aí eles publicam nessa revista que eles publicam todo ano. Eu fiz um levantamento no começo do ano, e... De... Todos, todas as ações culturais que acontecem na cidade e 18% acontecem na Gibiteca. Eu comento que a Gibiteca ela é esse polo, né? esse, essa, quase que uma incubadora, um celeiro. Um celeiro de. É né? onde surgem quase todos os ilustradores que atuam com quadrinho, animação, cartoon, né? com, com ações e, e profissões e produção relacionada a desenho aqui em Curitiba. E vocês?